A galera é o green novamente na sua tela eu vou falar hoje pra vocês sobre a minha alimentação segundo a organização mundial de saúde ela recomenda 5 de 5 porções diárias de fruta então essa é a minha de hoje mas buscando também outras fontes de proteína eu comprei umas codornas e joguei aqui no jardim só que quando eu fui ver é... o gambá e o gato do vizinho mordeu uma condorninha dessa aqui e aí eu resolvi e botei na gaiola para elas ficarem protegidas e sobreviverem do gambá e do gato do vizinho só que aí eu tive um outro problema elas enjauladas, elas não podem buscar seu próprio alimento, comer à vontade, não podem beber à vontade. Então, é, eu decidi fazer um é, alimentador de comida automático, é, que sem desperdício, porque quando ela come, ela ba balança a cabeça. E aí, a, o, o grão, o milho voa para vários lugares assim dessa forma é, não tem desperdício do alimento e aqui é o sistema de água por gravidade que conforme ela vai bebendo ali naquele tubinho ali a água vai descendo alimentando automaticamente tudo automático e aí eu diariamente após 30 dias que ela crescer ela vai começar a dar ovinho e eu vou comer o ovinho dela quando ela ficar velhinha, eu vou soltar ela numa floresta, quando ela não der mais ovos, para ela seguir o seu destino final, que é viver e ser devorada por alguma cobra ou algum macaco ou, ou algum gambá ou gato de alguém. É isso. Fico por aqui. Valeu. É o Grim.